Essa aqui ó, é uma fêmea de sabiá barranco, presente em todos os biomas brasileiros, especialmente no Cerrado e na Mata Atlântica. Provavelmente você já encontrou uma dessa ou ouviu este canto aqui. Um estudo da UFSCar buscou entender se os indivíduos da espécie apresentam diferenças de personalidade e se elas poderiam ter relação com a escolha do local dos ninhos. As fêmeas mais desinibidas constroem seus ninhos em ambientes humanos, como edifícios e outras construções. Já as mais medrosas preferem fazer seus ninhos em árvores. Foi analisado, então, o índice de neofobia entre os indivíduos, ao introduzir objetos próximos ao ninho logo que o animal deixava. As fêmeas mais desinibidas voltaram no tempo habitual para incubar os ovos, enquanto as medrosas demoraram 86% a mais para retornarem. Isso implica no entendimento de espécies e indivíduos e sua relação ou aversão a ambientes modificados por humanos.